Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste treinamento ele vai ser específico para idosos. Então, idosos ou pessoas que tenham alguma dificuldade em fazer alguns exercícios, eu irei demonstrar passo a passo como se fazer o agachamento utilizando uma cadeira. Os benefícios desse exercício irão refletir no seu dia a dia num simples caminhar ou levantar. Irei demonstrar para você entender como deve ser feito e depois irei pedir à minha mãe que faça o exercício, demonstrando e comprovando para vocês que é um exercício bem simples. Basta você sentar em sua cadeira, ok? Sentou na sua cadeira, vai ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Ambas as mãos à frente do seu corpo e você vai fazer esse movimento, ficar de pé, para, desce lentamente, não se joga na cadeira. Mais uma vez, fica de pé, desce lentamente, não se joga na cadeira. Se tiver muita dificuldade na hora de levantar-se dessa forma, pode colocar ambas as mãos aqui nos seus joelhos, para ajudar a levantar, volta, coloca a mãozinha para ajudar a sentar, ok? Mas só se você não conseguir fazer desta forma, esticando os braços, ficando de pé e sentando, dificuldade, colocou a mão aqui e aí você vai poder fazer esse treinamento. Vou chamar minha mãe, mãe, vem cá, ela vai sentar aqui, pode sentar, ela vai sentar isso, encostou, estica ambos os braços à frente, como eu tinha demonstrado. Esticou, as pernas na largura do quadril, ok? Certinho, agora é só ficar de pé. Vai, isso, ficou, senta lentamente. Esse é o movimento que vocês irão fazer pelo máximo de tempo que conseguir. Não existe uma contagem determinada. Para esse treinamento é o máximo de vezes que conseguir, então deixarei minha mãe fazendo aí com vocês enquanto eu observo. Treinamento, fiz o máximo que eu obedeci.